Nas partes eu não consigo nem me levar, né? A mulher não quer que eu ande, que eu vou cair. Ah, mas você eu não posso entregar, não. E você está se entregando ou não? Não, é assim... O, o cadeirante... tem um sanado muito grande. A circular parou em cima dele e a minha perna é curta, eu fui de ponta, machuquei. Outro dia aconteceu a mesma coisa, eu vim da igreja, na casa ali que foi da em frente tinha um buraco assim mas não tinha tinta verde, não, nem amarela. Eu comecei lá e machuquei. Aí fui lá no quintal na horta lá, vim da fé com o senhor dos olhos Isso faz tempo. Esse Josué. Aquele social, muito chique, duro, solado. E eu não vieram, cadê um pranchado assim? Andei um tanto tão bom assim, cortei o queixo. Mas esse que negócio que... na sua mão, o que, que é isso aí? Isso aqui é dó dói à toa. O que, tá que tá piando, é? Tá piando, eu tô até Ô, Josué, é. então você já tá caído já? Não, eu sou bichaleito para trabalhar tudo, mas agora não estou enxergando mais não. Assim, à noite, lá no hospital, tem as, os, o casamento lá tudo solto. Ontem eu vim de lá. Você me mostrou, esse aqui é bom demais. Esse parte. aqui é para você, um presente para você. Não, eu não mereço isso. Não. Né? Você merece é, mais do é, que isso. É a coisa que eu mais gosto. É. Esse tramontina aqui é de que peça? De, de que, que você fez? Tramontina. Não. Ele, ele era peixeira, não era? Não, ele era uma foice. Foice? É. E eu mudei para... Eu botei um cabo mas dele. Mas a foice tinha esses piques aqui? Tem. Isso aí é chique. Não, ah, eu não conheço força de pique, não. Não, isso aí, mas isso aí eu mandei fazer para você, um presente para você. Você merece. Pô, sabe o que quer? É? Eu... Você merece, José. Eu... Você é um eu... trabalhador. Eu... A gente chega aqui, tá todo mundo dormindo e você tá trabalhando. É. Eu não falo, é. Aí eu... E... eu queria dar uma volta de carro. É... Onde é que você quer ir? É lá na Santa Rita, perto de uma igreja que tem, chama... Você quer pagar a promessa? Não, como é que chama lá? O Claudio comprou um terreno lá e está escavando, eu só queria dar uma errada lá, né? Vamos lá, vamos lá agora. Então, vai lá e guarda isso lá e fala S com a Concebida. Você fala com a Concebida, ela ficar doida que você está aqui. Você não, não, vai... não vai chamar ela não, porque nós vamos com <risos> pressa, eu tenho que sair rápido. Vai lá e vem cá. Esse é o Josué, meu amigo. Hoje, dia 28, estou aqui em, em, em.. Ele é abençoado, eu moro lá da maçonaria, ali, ó. Maçonaria aqui, ó. Essa é a rua. Saturnino Pereira, morei aqui muito tempo. E eu guardo muita lembrança desse pessoal. Ronaldo Sá. Ô é. oh, oh, companheiro. É, não, lá. Tchau, tchau, tchau. Olá, espera um pouquinho. Eu estou me descendo de carro, São é. em cima da gente. Guaraná não traz para vocês, não, o mas tá querendo. Eu... É o Josué, o Josué tá aí É, Léo, não vai por pra terra, hein? Ah? Você não quer. Dá uma chegada de aqui. Ô menino, você não é bom de serviço, não. você vocês vão mexer com o TV, vem cá. É, não, não, não, deixa os caras não, trabalhar. Eu quero mostrar. Vem cá, pula ali, vem cá, tô mandando. É. Olha esse é. aqui é o pastor lá de Franca. Ah, é, ó, o, é. o Claudio vai achar ruim com vocês, vocês querem enrolando não, o serviço tira aí, que Não, tira aquele vagabundo lá ah. e desses dois aqui. É. Vamos do ah, né? Pra que, pra quê que é essa terra toda que vocês estão tirando? Vocês estão é. levando pra onde, é? Pra onde né? Fazer a casa? Devantar Quantos andares vai ser? Só um andar. Você tá bom? Eu tô bem. Qual que é o seu nome? Alex. Ô Alex, eu trouxe aqui um, um ajudante pra te ajudar, mas eu tô achando que vai atrapalhar o seu serviço. <risos> Ele já caiu umas quatro vezes na rua. Aí, tô tô o, o cara sozinho não tá trabalhando? Ei, Aí, ó. Quem vai tirar essa terra aí? Caminhão? É. E ali vai ocupar ela, vai. tirou cinco caminhão. Terra boa, isso aqui não é de aterro, não, é terra maciça. É. Né? E lá em cima, alegre, vai ser é. o que? Vai desaterrar também? Não, ali é garagem. Nesse, aqui é outro nível. Ah, vai entrar entra uma garagem aqui. É, mas a gente também. pensou que estava certo, vai nada, né? Ah? Pessoal que tava certo, né? É, velho. Depois que nós jogamos o nível aqui, tem que desaterrar, ó. Quando o negócio na frente. Entendeu? Que esse barracão aqui, ó, eles não desaterraram e deu um degrau feio nela. De quem é, que é essa É Uma igreja? igreja, sabe? Como é que chama? É. O que é o nome dela, ó? Essa igreja aqui. Líbano? É. É aqui que é a igreja? Ali, ah, é, é espera aí, ó. A direita sua aí. Parabéns oh, pelo trabalho. Não vai precisar né, de vocês, um carrinho, não? não. Mas o um carrinho não vim vai precisar não? Tá precisando de um ajudante, <risos> É? Não, você não, é preciso pegar na vitornela, você vai precisar de um carrinho? Vai precisar e precisar do ajudante também. Olha ah, agora a conversa de, de, de menino. Você ah, o vai querer trazer meu carrinho, aquele novinho. Você vai precisar? Não, é. é... é... é Precisa, você me fala, que, que eu tenho. Te eu falo, viu? Então tá bom. Parabéns cabrinha. pelo trabalho. Aqui vai ser uma igreja, então. Não, é, eu tô falando, é. igreja ali, é. ó. É ali que vai ser uma zona. Vai rasgar umas mulheres é. aqui, vai dançar. Aqui é. vai ser <risos> a loja do Cláudio, né? É. Hum. Parabéns, seu Cláudio. Mas eu tô indo aqui a grande bairro, não vai fazer isso aqui, não, hein? É? Aqui vai repartir. O senhor tá vendo aquela linha que eu tô cortando ali agora? Hum. Aqui vai ser um combo de aluguel, né? Ó, de aluguel. Fazer. Ah, você não vai entrar. De lá é, é porque. Olha o tamanho que vai ficar lá por aí, ó. Grande, grande. Olhando oh, oh, de lá pra cá, sem essa parede aqui, uhum. ó, um bitinho. Aí dar um aqui. não vai dar loja não. É, é grande demais, é né? Grande. 20 Acho metros grande. mais ou menos. Aqui dá 240 metros de construção, vai então dar. Então é 10 para 24. É. Ô Cláudio, os caras estão tá tudo à toa aqui, viu? Você vem pra cá ajudar a trabalhar aqui, porque <risos> o seu pai tá <risos> atrapalhando isso de trabalhar. E esse tá rindo aí depois, aqui aí, depois você, depois é você desconta no o é, salário, salário dele. É, eu, eu tô Mano. caindo que nem gravado velho, é. já caiu duas vezes. Minha cedo. tá mole. Mas o senhor vem cedo, senhor Você vai vem claro. ver os Josué de jeito nenhum aqui, viu? Com a vontade que ele tem de trabalhar, rapaz. Ele tá é andar de carro, passear. E do Os agora tá na idade, só de passear. Tiramos. Aí, só aqui é passear. Entra aí, José, Vamos embora. O irmão dele é paraplécio também. Tá é? É. Ah, então a gente boa. Aí, ó. O Josué Parreira. Aí, já vem um carro.